Há uns dias atrás eu recebi isso aqui, ó, o Beach boy Eu vou até explicar para vocês. Quando o fabricante desse produto entrou em contato comigo falando que ia me mandar para eu fazer um review, eu falei o seguinte: "Eu não garanto que eu vou fazer review disso aqui, porque eu preciso gostar do produto primeiro". E eles falaram assim: "Não, então vamos mandar para você". Mas eu falei: "Ó, oh, eu não sei se eu vou fazer review disso aí, eu preciso gostar mesmo para fazer um review". E eu não sabia muita coisa do aparelho, eu só sabia que ele era um emulador de vários sistemas e que ele era similar ou bem parecido no seu formato a um Game Boy e ele era menor que um Game Boy e eu pude comparar isso e eu pude comprovar isso logo que eu vi olha ó, dá para vocês ver bem a diferença uhum. ó. realmente ele é bem pequeno vou falar para vocês que eu já recebi isso aqui há um tempinho só que eu comecei a testar a ver a jogar Enquanto isso eles entraram em contrato com muitos amigos meus e eu fui vendo review deles e tal mas eu não quis ver o review eu vi que tinha vídeos do review do Beatboy. boy eu não queria me viciar digamos assim com as opiniões alheias eu queria dar a minha opinião então vamos lá vou ligar o aparelho e vou fazer o review junto com vocês Ok aqui está o Beatboy. boy vou ligar ele aqui ele tem uma entrada aqui ó para cartão SD e ele só funciona se você colocar o cartão SD que vem junto com ele Aproveitando, ó, ele vem além do aparelho Ele vem um carregador, um cabinho para você carregar Porque ele aqui tem uma entrada USB Essa entrada aqui é uma entrada para você ligar na TV Com um cabo que vem com ele também Mas na minha versão aqui não veio esse cabo, tá? Ele só veio esse cartão que você tem que encaixar ele Que é muito fácil Deixa eu... Opa, deu uma uma vaciladinha aqui mas ó é só você apertar aqui e ele sai tá vendo e você encaixa de novo como é todo cartão micro sd aí ela tem essa chavinha do lado e você liga com o cartão sd ligado nela aí você pode ver ó ele ligando aí ó só que realmente não não está bom para vocês verem aqui tem esses reflexos aqui eu peço mil perdões mas pode confiar em mim que o melhor que ele tem é essa tela aqui a tela é excepcional algo que, que geralmente eu nunca vi num, num aparelho desses assim realmente a tela é muito boa ó aqui você vê que ele tem o um emulador de Game Boy de, de Game Boy Advance de NES, de Super NES de Lynx, o Atari 2600 o Mega Drive, o Master System o PC Engine o Playstation 1 o Arcade, né que é o um Mami o Neo Geo o Game Boy tem outro. Game Boy também tem o Anderson, tem o DOS, né? E então, e tem outro GBA aqui. Eu vou jogar aqui o Master System para vocês darem uma olhada. É que realmente você, quando grava é, qualquer imagem é, por, um, por um, uma câmera, não fica igual, mas pode confiar em mim. O que, o que esse aparelho tem de melhor é a, a tela a tela é excepcional para um aparelho portátil desse eu acho que ele é um pouco pequeno né e você colocando aqui ó do lado do Game Boy deixa eu retroceder um pouquinho a câmera aqui aí você vê ó do lado do Game Boy verdadeiro a tela é, é o aparelho é bem bem diferente mesmo é bem pequeno no entanto é... Eu acho que ele, ele deveria ser um pouquinho maior Se tem um defeito, é que ele é um pouquinho maior Bom, ele poderia ser um pouquinho maior Bom, se eu te falar aqui Eu acho que é uma, uma grande coisa que ele tem Além da tela É que, olha, ele desligou aqui É só você ligar de novo, né? Ele roda muito bem é, Todos os aparelhos até a quarta geração é, o que as pessoas reclamam mesmo é que ele tem. É, não, ele não, não roda tão bem o Playstation 1, mas isso tem umas Firmwares é, mais atuais dele, que. não oficiais, diga-se de passagem, mas que diz que, é, que rodam melhor o.. Uh, Os jogos de Playstation Ainda não, ainda não coloquei fa essas famílias mais novas Mas se você quiser colocar né? Ele tem um, um aspecto bem bonito assim, O layout é bonito também Ele tem Está tá dizendo que a bateria está no final Mas va não, vamos tentar aqui jogar um pouquinho Vou jogar aqui o Master System Colocar aqui para vocês Eu vou em de Alex Kid. Vamos de Alex Kid vai Eu sei que ele tem uma, se apertando select, você pode colocar, o volume dele é bem alto, viu? Ele tem um save state, ah, que eu vou colocar esticado aqui, porque eu acho que a tela é muito pequena, então é o melhor modo de você jogar. aqui Vamos lá. Vamos jogar um pouquinho de Alex Kid. Deixa eu me familiarizar aqui ah, eu Prefiro jogar com esses botões de cá Porque eu gosto do pulo E do soco aqui Desculpe ficar balançando aqui Mas aqui é não tem jeito É um portátil Mas é Cara, é muito divertido mesmo E a tela... É muito bonita, cara. Você... você só vai conseguir ver mesmo se você tiver um na sua frente. Mas é sensacional a tela. As cores me remetem muito ao, ao melhor tempo do Master System. E eu vou contar para vocês que eles não têm aquele aspecto... Opa, tá... tá difícil aqui. Ele não tem aquele aspecto de emulador, sabe? Que tudo fica estourado, fica um pixel bem estourado. Pelo contrário, ele tem um pixel bem bem parecido com uma TV mesmo. Não sei se é pelo tamanho dele, mas é realmente muito muito bonito. E eu tô aqui jogando e nem tô olhando para vocês aí, tá meio torto. Ah, vou ir por aqui mesmo. Vocês me desculpem que está meio torto aqui, mas aqui eu, eu não estou vendo pela telinha. Estou vendo. Cara, sensacional isso aqui, viu? ou oh, não consegui pegar lá, mas não tem problema. O problema do, de jogar o Alex Kid é que você você não né, eu no caso não quero mais parar de jogar. Cara, é muito, muito legal mesmo jogar. Ele tem um problema que, eu acho que esse é o maior problema dele, é que alguns jogos ele não salva, ele tem o save state, mas é, as opções que salvam, Uh, em alguns jogos não funcionam. Em alguns jogos que eu falei, viu? Não são em todos. Que nem eu falei, tem uma atualização nova. E eles utilizaram ela. Já nesse aparelho que eu estou. Mas. Cara, é muito divertido mesmo. Jogar o Alex Kid aqui, cara. Eu, eu, eu só ia jogar um pouquinho. Mas. Não tem como, velho. É muito bom. Esse Alex Kid. Que é um truquezinho pra vocês. Vocês não querem matar os peixes, deixem eles passando, aí eles somem. Aí você fica sem peixes aqui pra, pra te matar. Aqui você tem que tomar cuidado, né? Porque. Essas bolhas te matam. Mas. É só você dar uns soquinhos aqui que o cara morre Ô, oh, pô, quase que eu vou pro saco aqui. Fazia faz um tempinho já que eu não jogo Caramba, não matei Caramba Tá errado isso aqui, hein eu Tô com receio de dar Agora foi ah, eu não queria ter mat... não queria ter quebrado aquele aquela pedra. Era mais fácil de matar ele aqui, mas mesmo assim deu. E aí, nós já estamos terminando a primeira fase. Ah, vou pegar as moedas aqui, né? essa fase aqui da moto por causa do jockey em e aí eu termino Vou pegar aqui né cara me deu até vontade de jogar Alex Key demais aqui viu que negocinho mais legal incrível que até os mesmos bugs aí que do, do sapo ficar parado assim que tinha no Master System também tem aqui muito legal mesmo isso aqui é a tão famosa fase lá que o que no programa do Gugu a galerinha ia ia a pé né Ó, já chegamos no final Aqui é pedra e tesoura, tá? E vocês conseguem matar o Stone, o Stone Head, né? Tem a musiquinha clássica, musiquinha clássica. Ganhei a primeira, é só apertar para baixo que ele vai para a tesoura. E ganhei. Olha só que demais isso aqui. Bom. Uh, eu vou. Terminando por aqui. boy Recomendadíssimo. Uh, que nem eu falei. Todos os, os, os. Como todos os consoles. Deixa eu pegar aqui a. O negocinho que deixa invisível lá, né? É, até a quarta geração, todos pegam excepcionalmente bem, todos os jogos. Tem uma atualização que está que saindo para jogar os jogos de Playstation. E aí, eu acho que é sensacional. A tela dele é muito boa. Então, para mim, é um aparelho recomendadíssimo, muito bom mesmo. Cara, gostei demais Eu vou usar muito, muito, muito Esse aparelho, pode ter certeza Então é isso aí Valeu aí Obrigado a você que viu o vídeo até aqui Um vídeo meio diferente Aqui no meu canal Não é, geralmente Eu não, não tenho nenhum Vídeo de recomendação Assim Mas mesmo assim eu agradeço A você que viu o vídeo até aqui Valeu, hein? E até o próximo vídeo.